Fala, fala galerinha! É, é Eu sou o Roberto esse é mais um elefante literário com a tag Fogo Rápido! Você vai deixar aqui embaixo todas as informações onde a gente viu, quem criou e tá na nossa que é rápido o negócio hoje? Negócio rápido. Você prefere e-book ou livro físico? E-book. Hoje em dia é e-book, <risos> né? Hoje em dia é e-book. Capa comum ou capa dura? Capa, capa comum. comum. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É. Livraria online ou física? Online. online. Não tem o que dizer. Sério ou trilogia? Ai, meu Deus. Trilogia. Trilogia, trilogia, trilogia é menor. É menor. <risos> Sério, você depende muito tempo. Heróis ou vilões? Vil heróis. Lões. É porque você é malvado, aí são é vilões. vilões é pra ter heróis, eu eu um herói. Tá. Um livro que você recomenda para todo mundo ler? Essa foi difícil. E agora? Ela... Foi o primeiro que eu pensei em todo livro. A menina que eu roubava é. livros. Sei lá, faz tanto tempo que eu não leio. Eu acho que nem ia indicar esse, na verdade. Próximo. Um livro subestimado. Menino, tem, tem, tem pergunta sobre livros aqui. Agora tô perdido. Um livro Ai subestimado. Meu Deus, um livro subestimado. Você, né? O Gigante Enterrado. <risos> <risos> todo mundo devia amar. Ai, meu Deus. eu não sei não, pula. Tá bom. O último livro que você terminou de ler. Não lembro. Acho que foi Água Pérez. Faz tanto tempo que eu não leio. Acho que foi Y. É eu acho faz tanto eu tempo que, é. que eu não é. faz mais de um ano. O último livro que você comprou. Ah, eu vou botar aqui, calma, vou achar. eu eu também achava, mas agora é uma novidade. Eu perdi o livro, eu perdi o livro que eu comprei. Mas foi o um livro dos ressignificados, já tem resenha aqui no canal. Eu acho que foi o Adfus e Semeia. Coisa mais estranha que você usou de marcador de página. Não tenho muito costume, Sei. mas eu já cheguei a usar uma folha. É... Tipo, folha de árvore. Não, garrafa, comendo assim. Eu tava comendo aí. comendo, não, ia com... bom! Ia comer, ia comer, tava na mesa <risos> e tava vendo antes da comida. Foi isso, eu não sujei por ele ter comida. <risos> Livros usados, sim ou não? Sim. Sim. Três gêneros literários favoritos. É. Drama, é. thriller. Drama. E. Fantasia, eu acho de fantasia. Não, a porque eu prefiro a e, Mas a e drama, e fazer uma lei Não ficção, gênero? É... Eu acho que é, é. também. Não ficção é bom, eu acho. Drama, não ficção e. Como você vamos, vamos Suspense. Isso. Comprar ou emprestar? Hã? Comprar ou emprestar? Mas faz... <risos> comprar você pega, emprestar você dá. Eu gosto de comprar, Emprestar eu não acho, Eu gosto de comprar, né? Emprestar não, gosto, não. Eu prefiro comprar. Eu gosto é, eu também. É. Vamos lá. Personagens ou trama? Acho que é drama. drama. Mas as pessoas fazem a trama, enfim, mas às vezes é melhor, vale é mais a pena. Livros longos ou curtos? Ah, curtos. Na época que eu tô, meu filho. Okay. Qualquer livretinho é, eu, eu tô querendo. Eu tô muito... É porque é relativo. Pra, pra ser é. genérico, assim, curto. Mas se for muito poderoso, não pode ser longo. Isso, porque não é sempre que você lê um livro longo, é. né? Assim. Os primeiros três livros que vierem à sua cabeça? copo de Elite, tartaruga tá que tá lá embaixo. A Lúcia Negra. A Lúcia Negra. Que a gente tá vendo a capa, então... Eu tô olhando pra Isabel <risos> <desafio risos> na minha frente aqui. É, luxa negra, todo dia vai ser foto reais. Livros pra rir ou pra chorar. Ah, pra chorar. Chorar, é bom, pra chorar. Chorar é bom. Pra chorar é bom. No... Chorar é bom. <risos> Nosso mundo, ou mundos fictícios. Nosso mundo. Nosso mundo. Eu, pra eu, eu. eu, eu, eu... <risos> Acabou de falar é... que eu odeio as, as coisas de fora. <risos> Audiobooks, sim ou não? Nunca tentei. É, eu acho que seria sim, mas não mas, sei lá. Eu nunca ouvi. Vamos lá. Você jogou um livro pela capa? Sim. sim sempre. Desculpa. Adaptação de livro pra filme ou de livro pra série? Acho que série, às vezes, é a mesma coisa. Livro pra série. Eu gosto de série. Eu não vejo muito, mais. Não, é eu acho que eu gosto de filme. Eu gosto. Filme é bom também. É porque série é muito relativo, Pra você conseguir manter a qualidade, eu acho mais é. complicado. O filme é, é mais, Exato. tipo, não vai ser bom mas... ou e pronto. É. A ah, série tem mais essa coisa de é... tipo, ah, vai cagar o um negócio. <risos> <risos> quando é filme, ou quando é série, eu consigo ver, tipo, ah, é, é, é tipo, baseado, pegaram uma ideia e fizeram. Tá. Porque a ah, gente é. fica muito diferente, você fica revoltado, mas eu consigo, tipo, ai, ah, não, beleza. Tá bem. É, bem. Um filme ou série que você gostou mais que o livro? Pô, da outra. Difícil, não, não sei, não lembro. Os não sei, eu não gosto sei. De, eu, eu amo o filme e gosto OK do livro. Não sei, não sei. Ah, uh, os três porquês. Eu preferi a série do que o livro. Livros em série ou livros únicos? Livros únicos. Paciência. amor oh, meu Deus. Next. Acabou? Pronto. Acabou. Vixe, que rápido. Foi rapidinho, Foi né? Foi. Jogo rápido. Ok. Fogo rápido. <risos> jogo, fogo. É. <risos> gente, não esquece que a gente tá em velho esse mês de abril, né? A gente tem vídeo todos os dias, então fica ligado aqui no canal. E amanhã, lembrando que tem a apresentação de mais um kit aqui que a gente vai sortear. Uh! É nóis, fica ligado. Vai ser é top. E se inscreve, e não, dá like, é okay, e manda pros é amigos. É nóis. E não sei é que vai é. valeu. Não valeu. Acabou. Qual é o fogo? O fogo assim. Eu, sou, eu tava aqui, ó. O que que tem a ver?